嗯 Você faz assim, ó. Esse tá por baixo, ó. Então você vai pôr por cima, por baixo, ó. Por cima, aqui. aqui esse tá por baixo, né? É que tá por cima. Então agora esse vai ficar por baixo, ó. Aqui ficou errado, ó. Dois por baixo, mas depois eu conserto. Aqui por baixo, ó, eu forrei com um saco de ração, para não vazar a terra, viu? Eu furei bem o saco plástico, aqui coloquei os arames, ó, e furei bem o um saco plástico, para a água não ficar presa dentro do pneu. Toda a água vai escoar, olha, você vê isso aí que está tá pingando aqui, ó. Olha só, então vamos lá em cima ver. Legal, ó. Olha só como tá bonitão aqui, os dois aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é o outro, eu dividi. Esse aqui é o é outro que eu comprei, tomate grande. Aquele lá também, ó. E ele tem outro, então são bastante pé de tomate aqui, ó. Então fica assim, ó. Olha que legal aí, ó. Agora aqui, após alguns dias, vamos ver como é que está o nosso pé de tomate. Olha só, que legal aqui, ó. Vou água aqui, ó, jogar uma águazinha para enrigar legal, ó. Olha só que lindo aí, ó. Olha só, meus amigos, após 25 dias que a gente plantamos aqui, esse aqui tem algumas tomatinhas pequenininha, ó uma já meia grandinha aqui em cima e aqui ó tem bastante tomatinha novinha aqui ó vou virar para o outro lado para vocês verem olha só minha gente como é que está aqui os três que eu comprei são outro tipo de tomate ele já estão com essas tomatinhas aqui ó aqui é as tomate cereja então assim ó, com bastante pequenininha aqui ó Dentro da rama tem bastante ali Aqui eu comprei três, três pés de muda da tomate normal Pra plantar aqui, aí tem um aqui desse lado E o outro ali ó, olha como, olha como carregou ali ó Olha só que lindo gente, olha que maravilha aqui ó Olha essa tomate aqui ó, olha só que lindo aí ó. Essa aqui é tomate cereja, ó. olha aí ó Olha como está carregada gente aqui, olha só que beleza aí ó Gente, isso é maravilhosa, né? Então, essa aqui, ó, é a tomate cereja, ó. Já tirei bastante. Aqui, como eu falei, a folhinha do tomate, ela queimou bastante. Aqui, ó, nós temos aqui, essa, essa tomate aqui, ó. Essa aqui é a tomate que eu comprei, eu comprei na, nas carras de ração, ela é, vende aqui, ó, as tomates. Essa folhinha aqui, ó, queimou bastante, ó. Eu não sei se é assim mesmo, mas eu, eu creio que pode ter sido o adubo industrializado. Então aqui, ó, essa tomate aqui é tomate normal. Deu aqui umas tomates maiores, ela, ela também carregou. E aqui são as tomates cereja. Eu peguei, minha gente, e comprei três mudas de tomate normal. Aqui temos outras aqui, ó. Aqui lugares as, carrega bastante, aí ó. Tomate cereja carregou bastante. O único problema é a folha. Em algum lugar... Essa folha queimou aqui, ó. Olha só que, que como é que ficou. Alguns lugares não queimou, mas em outros lugares a folha veio queimar, ó. Olha só. Aqui tinha que verdinha assim, ó. Olha como é lindo aqui, ó. Aqui tem um, um besorrinho, mas... Uma, uma joaninha aqui, ó. Aqui, é, Inseto normal. Isso aqui é só lavar bem bem, bem lavadinha essa, essa tomate. Isso aqui, ó. Dá uma salada. Essa tomate aqui, cereja, ela é muito gostosa, gente. Maravilha, muito boa mesmo. Ela é pequenininha, mas é muito saborosa. Olha que linda aí, ó, meu pé de tomate. Maravilha, né, ó. Aqui de outro ângulo, olha só, gente, que bacana. Que pena que a folhinha dela secou tudo aí, ó. Mas ficou bacana aí, ó. Alguns lugares não secou não, mas outros secou aí, ó.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 Porque é pequenininha. Mas carrega demais. A minha esposa perguntou: colhe lá as tomates. Porque tá caindo tudo. Você tá muito madurinha já. Se você não colher. Olha só, gente. Que legal. Olha o tanto já aqui, ó. Um bom tampo aqui, ó. Já enchi aqui. Numa bacia aqui, ó. Olha, Vamos focalizar para cá. Olha só. Deve ter aqui umas... 50 tomatinhas ou mais. Muita mesmo. Eu não cheguei a, a provar delas não. Só sei que... Minha esposa falou que é muito saborosa essa tomatinha cereja. É uma delícia, né? Outro dia eu tirei umas... Essa aqui, gente, já é a segunda colheita É porque A outra eu não mostrei Quer dizer, a outra quem quem Colheu foi a minha esposa Eu não estava em casa Ela colheu Bem menos, mas colheu Essa aqui Aí dá mais né? Então, vamos deixar o seu like Forte abraço Para vocês, né Vão aí compartilhando nossos vídeos O canal está crescendo Chegou aí a a mais de 30 mil inscritos muitas pessoas vieram do canal José Maria Lima eu, eu agradeço aqui lá no canal eu tô pondo algum vídeo de escada para ver se o vídeo dá uma pequena andadinha o canal né que o canal tá tá meio que parado eu toquei aqui, aqui no, no tripé o canal tá um pouco parado eu coloquei um vídeo de escada para ver se dar uma andadinha para chegar a 100 mil mas esse canal aqui é mais canal para o dia a dia né? não é canal de construção não construção é José Maria Lima aqui em cima também temos bastante depois eu vou renovar vou virar aqui esse pé aqui, vou plantar uns novos. Aí eu vou plantar só com esterco de vaca, para ver se foi o adubo que ocasionou das folhas vinha cair aí, deu uma queimadinha nas folhas. Não sei se é assim mesmo, né? Mas... Aqui desse lado tem algumas ainda que é a é, três pés né tirei do, do outro lado faltou aqui ó, essa aqui é as tomate grande, ó, que eu comprei não é estereja não olha aí ó legal ali tem um mais algumas aqui ó ainda tem algumas que já tá já estão madura demais gente, já é para mim ter que tirar, só, só, só, só aqui ó começaram a cair ó eu vou jogar aqui para nascerem essas que estão muito maduras eu vou replantar vou pegar a semente e vou plantar para mim plantar em outro lugar prontinho legal mais demais tira pés desses Aí veja bem, você já imaginou se eu tivesse um local para me plantar bastante pé? Aqui eu não tinha local, peguei e coloquei esse pneu em cima da, da coluna ó, e a gente conseguiu isso aqui, ó. Aí, ó. Se tivesse um local de bastante, um, um local grande, né, para plantar aí, ó. Olha, isso aqui é cereja. Tem algumas que já estão, assim, muito maduras, né? Até que eu dar para as galinhas, a semente. Vou tirar até aqui, ó. Chegar a minha esposa vai fazer a festa, ó. Então, gente, um forte abraço aí para vocês e vamos que vamos, né? É isso aí, minha gente. Aqui é o canal Rob do Zé. Um forte abraço. Até o próximo vídeo para todos com Deus. E vamos que vamos, passamos aí dos 30 mil inscritos, um abração. E é isso aí, todos fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente.